Fala galera, hoje eu vou jogar com o meu deck maluco e super tóxico de golem com lava round E aí, você acha que é possível? Se liga só aqui no canal Bruno Clash É rapaziada, já estou aqui ao Vivaço com uma galera da Twitch Mas também gravando aqui pra vocês no Youtube o deck de lava round com golem sim é possível Aqui tá no Mega Deck, mas se você quiser também que eu jogue ele no, na Leather, me avisa aqui embaixo, coloca aí no, nos comentários se você acha que isso dá certo. Um deck com 8 cartas somente de Lava Round com Golem, que aí eu testo pra vocês e trago aqui pro canal, tá bom? Mas hoje a gente vai finalizar o desafio Mega Deck que tá dando aí, além de dar aquelas as bandeiras, né, aqueles, aquelas partes pra completar as bandeiras, que eu posso pegar mais uma aqui e eu pego já já com vocês, também... Aí uma quantidade em moeda e também um emote na final aí Recompensa pelas vitórias, tá bom? Então vamos jogar aqui de lava round com golem Pra gente ver se vai funcionar e tomara que dê bom Então se liga aí, dex dex malucos e tóxicos uuuh, Pra vocês aqui no canal Branco Clash Então bora que bora, partiu batalha Bora lá então, vamos jogar aqui, vamos ver o que vai acontecer meus amigos Bora, bora Lava round com golem, será que funciona? Vamos ver ali, ó. Vamos começar aqui a nossa doideira. Hum, boa. Botar aqui um veneninho de leve. Já dá um dano. Já deixa ali tudo meio que. Chegando sem muita força. Tentar ver se a gente consegue. Puxar. Hum, beleza ver se a gente consegue destruir ali. Tudo vai chegar, deve defender ali. Vamos ver se segura aqui. Opa, boa. Beleza, seguramos. Deu bom, deu bom. Não vou reclamar, não, viu? Não vou reclamar, não. Bora lá. Opa! Tá assim, agora é sim, agora só. vamos lá, demos um dano ninho. Um dano ninho, dano ninho, um danozinho lá de leve, de boas. E agora a gente vai ver se vai conseguir ali fazer uma pressão. Deixa eu ver se consigo ativar ali. Deu, deu pra ativar. Seguro dá, meu amigo. Será daqui já vai, hein? Grudou, essa aqui já foi Não tenho mais o que fazer, a gente vai vendo ali Como vai ficar agora na sequência, hein Ainda quero fazer meu combo de golem com lava Será que vai dar tempo? Vamos ver, vamos ver, se isso aqui não der a gente faz na outra Mas vou tentar, hein, vou tentar Vamos ver aí se vai rolar, né Já deu ali mais um dano na outra também Vamos colocar aqui um dragão elétrico Pra dar aquela segurada em tudo Não dá aquele dash maluco ele vai bater ali no golem, tá de boa, tá tranquilo. Eu precisava que o Lava chegasse, né? Que o Lava chegasse aí com tudo, né? Vamos fazer passar lá. Cadê o Lava, mano? É que é muita carta, né, mano? É muita carta, mano. É muita carta. Olha lá. O Lava vai aparecer ali agora, né? O Lava vai aparecer ali agora. Né? E a gente pode tentar dar uma clonada ali, ó. Pra ver se dá uma ajuda. Ver se dá uma tirada em tudo ali, ó. Deu, deu pra tirar. Agora vamos tentar ver se dá pra tombar. O lava será, mais, será que tá mais próximo agora do, do golem? que a gente podia tentar fazer a boa, né? Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Vamos dividir aqui um pouquinho. Ih, vai levar lá em cima. Já levou. Meu Deus, que doideira, mano. A gente fez um combo de golem, um combo de lava. Tá doideira, vai ficando maluca. Segura, segura. Ai, não vai dar. Meu Deus, mano, deu ruim. Ele clonou. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Clonou tudo, deu ruim. Bora lá, vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se agora fecha, hein? Bora lá, manos. Bora lá, hein? Tem que fazer a partida perfeita aqui. ó. Vamos ver se vai dar certo. O que que sai na mão? O que que sai na mão? A gente tem ali o Lava Round. Tesla? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Bora que bora. E aí, Killak! Salve, salve. Mano, que doideira é esse de, de deck? Deu subir lá até a mané. Nossa, mano! Double! É um deck troll? É um deck troll? Vamos lá, de lava na frente... dragão elétrico por trás ali pra gente ver se consegue hum, acho que esse dragão elétrico feriu, né? foi lindo, foi lindo sem querer ali, ele acabou salvando porque deixa eu dar um relâmpago ali pra tirar ali rapidinho que aí a gente vai dar muito dano ali sem não cair, né ativou a torre, mas acho que nem vai ter problema, porque acho que a gente deve levar aquela torre, opa se não levar vai ser muito próximo né? tá bom, levamos a torre, deu bom o Dragão Elétrico ainda ficou vivo, mano Meu Deus do céu Tá bom, deu certo, hein Deu certo Vamos botar ali um na frente Pra ver o que a gente consegue fazer Eu quero ver se consigo fazer o combo de Golem com Lava, mano Tem que fazer funcionar esse combo de Golem aqui, Lava Vamos botar aqui de trás Roda esse deck Roda esse deck Vai saindo ali Vamos rodar o deck de novo A gente bota aqui pra trás Boa Vou botar o golem aqui. tem que rodar rápido ali para poder chegar no lava, né? Agora vem eleixando esses três. Deve dar uma ajuda, hein? Deve dar uma ajuda. Vamos lá, vamos ver se vem. Cadê o lava? Cadê o lava? Cadê ah, o lava? ali o lava. Chegou lá, hein? Vamos botar ali. Não sei se vai dar tempo de usar o lava. Mas a gente pode aproveitar o lá na frente com o lava. Segurando o dano. Uh, acho que deu. Nossa. Bora lá, bora lá. Vai dar pra dar uma travada ali. Ai, mano. Eu pensei que a Dali tirou antes. mano, Acabei perdendo ali meu clone. Vamos lá. Vamos na boa, vamos na boa ainda. Segurar, tem que segurar ali, ó Segura beleza segura aqui também Pra garantir a vitória, vamos que vamos Segurando, segurando, segurando Levamos Levamos aí nosso deck maluco De golem com lava Que loucura, mano, que doideira, mano Que doideira É uma forma aí de fazer uma zoeira também Se divertir jogando esses desafios Poder completar o desafio com deck maluco se você nunca jogou, pode fazer essa zoeira. Ah, mas eu acho tóxico. Joga com ele pra zoar a galera também, não tem problema. Dá pra você fazer várias zoeiras, tá? Aproveita, aproveita. É isso. E conseguimos aqui nosso emote top e fechar o desafio. E conseguir o emote da Pekka ali. É Pekka? Da... Não, é da Mini Pekka, né? da Mini Pekka. Tá aqui, ó. Não, é da Pequinha. A ah, Pecona, Pecona. Tá aqui, ó, com borboletinha. Topster, Topster. É isso. Então, manos, é isso aí, rapaziada. Mini peca ali com a sua de leve. Esse foi mais um vídeo de Clash Royale. Se você gostou, comenta aí o que você quer de Clash Royale no próximo vídeo que a gente volta pra fazer mais zoeira com o Clash Royale, tá bom? Então é isso, manos. Tamo junto. Um abraço a todos. Valeu e foi! Comenta aí e não esquece de se inscrever no canal, hein? Falou!